Oi, esse vídeo é para ajudar você que tem uma dívida. Mas não significa que se tu não tem uma dívida, tu não precisa assistir esse vídeo. Tu pode assistir para aprender e ajudar algum amigo teu que está precisando. E aí a gente tem dois tipos de dívida. O primeiro é se você tem dívidas que não estão atrasadas. Aquelas que você paga em dia todos os meses a prestação dessa dívida. Então o que você vai fazer é manter esse pagamento em dia e junto com isso montar tua reserva de emergência. Depois que tu tiver tua reserva de emergência montada, tu pode juntar o dinheiro para tentar quitar essa dívida à vista. Mas lembra de fazer isso só se o lugar onde tu estiver devendo te dá um bom desconto. O segundo tipo de dívida é aquelas dívidas que estão atrasadas. E aí o mais recomendável é que tu entre em contato com o lugar onde tu tem essa dívida e faça uma renegociação para deixar as parcelas em dia. E tenta pagar essas parcelas que estão atrasadas o mais rápido possível, porque nesse caso os juros estão agindo contra ti e essa dívida vai aumentar cada dia mais. Um exemplo desse tipo de dívida é se tu não conseguiu pagar toda a fatura do cartão. E aí tu pode fazer uma coisa que a gente chama de trocar essa dívida por uma dívida mais barata. E existem duas formas de tu fazer isso A primeira forma é entrar em contato com o teu cartão E dizer que tu quer fazer um parcelamento dessa dívida que tá atrasada E aí eles vão te mostrar todas as condições de pagamento que tu vai poder aceitar ou não E a segunda forma de trocar essa dívida do cartão por uma dívida mais barata É fazer um empréstimo com juros menores do que o do cartão E usar esse dinheiro do empréstimo para quitar toda a dívida do cartão E a partir daí pagar as parcelas desse empréstimo em dia Com juros mais baixos então nesse caso de se tu tem dívidas atrasadas, é importante ressaltar que mesmo que tu ainda não tenha reserva de emergência, a tua prioridade vai ser quitar essas dívidas atrasadas para evitar que por causa dos juros essa dívida aumente cada dia mais. A partir do ponto que tu regularizou todas as pendências atrasadas dessas dívidas que tu tem, então tu começa a juntar a tua reserva de emergência, e então depois que tu tiver tua reserva de emergência, tu junta o dinheiro para quitar essa dívida à vista se ela tiver um desconto. Se para quitar à vista não tiver um desconto, então tu pode manter essas parcelas e continuar pagando até acabar, e esse dinheiro a mais tu vai fazendo investimentos para outras metas. É importante lembrar que não é vergonha nenhuma tu ter uma dívida. Errado mesmo é tu ter essa dívida e não estar tá disposto a quitar ela. Se tu quiser conversar sobre uma maneira de se organizar financeiramente pra quitar essas dívidas, ou até uma forma de quitar outros tipos de dívidas, pode me chamar no direct, que no que eu puder eu vou te ajudar. Então eu quero pedir pra te compartilhar esse vídeo com os teus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!